Você já pensou em outras maneiras de se hospedar, ficando num lugar com uma puta estrutura para trabalho, mas além disso, conhecendo uma galera animal e vivendo uma experiência em comunidade? Então, hoje eu vou te contar sobre uma experiência que a gente está vivendo agora que se chama Co-Living com Coworking aqui no ROM. Olá, estamos falando hoje aqui do ROM de Tóquio. Resolvemos fazer essa experiência diferente de tudo que a gente tinha vivenciado ainda de hospedagem. Geralmente a gente fica em Airbnb, é muito legal, é a nossa forma ainda predileta, mas aqui está sendo uma experiência muito maneira de conciliar o co-living com o co -working. O que isso quer dizer? Que a gente mora aqui numa casa que, na verdade, é um prédio compartilhado com várias pessoas, viajantes, trabalhadores, pessoas que estão morando aqui também em Tóquio. Mas geralmente uma galera que está de passagem, que fica algumas semanas, e aqui você encontra toda a infraestrutura de trabalho, de um coworking normal, então alta velocidade de internet, salas para trabalho específica, salas para apresentações e workshops, você encontra uma galera para trocar ideia e fazer networking, tem alguns eventos rolando também, mas além disso tudo você mora aqui, então você tem cozinha compartilhada, tem a oportunidade de trocar ideia com várias pessoas do mundo inteiro, e o legal é que todo mundo tem esse mindset de viajante muito forte, todo mundo está nessa vibe de conectar, de compartilhar suas experiências, e aí você senta para tomar um café com essa galera que Acabou de viajar seis meses aí fazendo mochilão um pelo mundo Outros que vieram aqui a trabalho para ficar mais três meses em Tóquio Então tem perfis super complementares que Você sempre aprende coisa e sempre conecta para futuras viagens Ontem mesmo, por exemplo, rolou um family dinner Que é um jantar temático com toda a galera que está morando aqui e Você contribui com 10 dólares e tem direito a comer a comida Você leva a sua bebida E assim você passa a noite super agradável com música Teve uma galera aqui tocando também e o legal é que você conhece os moradores daqui, então tem vários eventos como é, visitas a museus ou um passeio à tarde para explorar o centro histórico, idas a parques, e assim você consegue conectar melhor com os moradores e criar amizades que podem levar para a vida. Uma outra coisa muito legal daqui foi como a gente foi recebido, porque cada round pelo mundo tem hoje uns 5 mais ou menos, em, acho que é Nova York, Bali. É, Londres, eles estão abrindo agora, mas estão expandindo para vários capitais aí pelo mundo. Cada lugar tem um community manager. E essa pessoa é responsável por te dar todas as informações necessárias para você chegar aqui de forma segura e confortável. E ela dá muita atenção para todo mundo. Isso é muito legal, você se sente realmente recebido numa casa. E agora eu vou fazer um pequeno tour com você para mostrar os principais espaços e ter uma noção de como está sendo o nosso dia a dia aqui no Japão durante esse mês. Então aqui. Para começar a apresentação, a entrada do Round Tokyo. Você geralmente vem com um pinzinho aqui, já abre a porta. Aí aqui tem uma recepçãozinha fim de semana fica é fechada. Aí o elevador, escada. Aqui vem o lounge. A cozinha compartilhada. a ali, já estocando nossas paradas. É a cozinha, co-work, tem um espaço super legal aqui, bem arrumadinho, onde você consegue também trabalhar de boa. Internet supersônica. Aqui eles dividem, né? Cada um tem um espacinho para botar, tipo coisas de dispensa. Mesma lógica ali na parte da geladeira Aqui a cozinha tem todos os utensílios Super completo Cafézinho sempre disponível Hello. Vácuo E aqui também então você pode usar tudo E aqui sempre quando alguém vai embora Aí deixa as coisas ali, ele bota aqui Então você pode pegar o que quiser também Além de ter todos os temperos Um milhão de panelas Então é super completinho E bem estiloso né? É legal que você sempre conhece gente nova Sempre tem gente fazendo refeição aqui Então tem essa questão da comunidade Muito legal e respeito, né De uso mas limpo de ter entrevista aqui Então acho que a galera deixou Um pouquinho mais de coisa Mas é irado E olha que legal aqui também O Karma Bar Aqui são as paradas que se você quiser É só comprar E depositar o dinheiro nessa caixinha aqui eles mensagem aqui do karma tal, depois você pode botar seu nome também. Tem é a mesma coisa com algumas bebidas. Eles botam o preço aqui, então fica compartilhado quem quiser, pega e só bota o dinheiro ali. virado, né? Aí voltando aqui pro corredor principal, aqui eles fazem os anúncios dos eventos. Então sempre tem é, happy hour, é, jantar venezuelano com a galera toda, quem teve ontem. Tem uma galeria ali super legal também, algumas exibições, apresentações de pessoas né, que vêm com, com conhecimentos específicos. E aqui tem alguns workshops com algumas salas que você pode alugar, você tem direito. É, o morador utilizará duas vezes, mas se quiser utilizar mais vezes, né, você pode alugar né, por hora. E aqui no The Circus você tem uma academiazinha do Vandami, que eu uso aí todo dia, irado, com uma partezinha também para fazer um boxing. E, pô, super tranquilinha, tem os supino, pô, irado. E aqui é a máquina de lavar, então você pode vir aqui, lavar, pegar as coisas que estiverem faltando no seu quarto. Tem também shampoo, descreditador aqui que eles deixam de disposição. E lá fora você pode. A secadora, aqui ó Aí você pode também secar as paradas de boa virado né? Aqui é mais uma área de coworking É tipo o escritório deles aqui também, da né? galera que trabalha aqui Aí tem a galera com as baiazinhas e tal Algumas reuniões que... é... Não, não, não estou... acho que esqueci, assim, enfim Mas é mais um espaço aqui caso você queira né, trabalhar focado Então aqui é o andar, onde ficam os quartos né E o legal aqui que desde o início do processo você tem uma community manager que Cuida de toda a sua chegada Então a gente entra em contato com você pelo Whatsapp Te envia todas as informações, a gente te dá dicas E aqui ó, cada quarto tem uma mensagenzinha personalizada Barato né? Você chega e tem um quartinho super de boa ó, tem uma entradinha aqui pros tênis Depois você tem mais araras Uma coelhãozinha aqui Aqui vem o banheiro Banheiro simples, muito de boa Tiveirinho, favela bairro tal E aqui você tem uma mini cozinhazinha Só pra se quiser esquentar alguma coisa tal Você pode fazer E o quarto um quartozinho simples, menino, mas aqui tem um que dá pra botar bastante coisa Aí uma escrivaninha, até uma varandinha, boa E ali ó, cama super confortável, esqueminha é mais baixinho assim, é barato Animal espaço né, dá vontade de ficar aqui ou por meses então, Eu espero que você tenha curtido esse pequeno tour E essa dica aqui para te inspirar a viver uma experiência ainda mais única Diferente daquelas alternativas que a gente está acostumado de fazer de hospedagem No hotel no Airbnb, porque aqui você vai conseguir conciliar toda a infraestrutura para um trabalho legal, tudo que você pode encontrar no coworking, com a questão da comunidade, do co onde você vai compartilhar espaços, vai compartilhar eventos, vai compartilhar uma série de coisas aí que vão te levar a deixar a sua vivência aqui na viagem ainda mais única. Então se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com a galera que esteja buscando novos formatos de viagem, que esteja curioso por vivenciar novas experiências. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu vou fazer vários outros no futuro. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nada lá na frente. Beleza? Até a próxima!